Bom dia Boston, bom dia Massachusetts, tudo bem com vocês? Bom dia a todos aqui do Brasil também, especialmente aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Estamos iniciando mais um programa falando de marketing. É um prazer muito grande estar de volta com vocês aqui todas as quartas-feiras, batendo esse papo, falando aqui de marketing, para que a gente possa trocar algumas ideias, estarmos juntos aí dentro desse mundo maravilhoso que é o mundo do marketing, e que acontecem muitas coisas boas e acontecem muitos erros também. E hoje eu quero falar de alguns erros que vêm acontecendo desde o início do mundo, desde os mercados egípcios, desde os mercados na Grécia, desde os mercados aqui na América do Sul, mas que até hoje vocês ainda vão perceber que existem, que são cometidos erros são cometidos nos shoppings mais sofisticados, nas lojas mais bonitinhas, nas lojas mais antigas do centro aí de Boston, do centro do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, porque parece uma coisa impressionante, né? Ah, tem coisas no marketing que são intermináveis, coisas boas e coisas ruins. Então tem coisas que se fazem é, desde o início da, da, da humanidade e que agrada ao cliente já indo direto ao assunto e tem coisas e tem erros que são cometidos desde muitos e muitos anos até séculos e que na verdade as empresas parece que não aprenderam que ainda continuam permitindo que esses erros aconteçam e esses erros são especificamente hoje eu quero falar especificamente aqui pessoal sobre os erros e sobre os as coisas bonitas as coisas bacanas que podem acontecer com um atendimento de alto padrão. Eu só confio, eu só acredito no atendimento quando ele é de alto padrão. E não precisa ser no melhor shopping de Boston, não. Pode ser numa lojinha da esquina, pode ser na barbearia aqui da esquina, pode ser numa loja da Zara, pode ser numa loja da Dona Maria, que é aqui no bairro, do ladinho aqui, uma lojinha pequena que ela pegou a garagem. Os erros as inexplicáveis uh, coisas erradas que são feitas pelos vendedores, pelo próprio dono, pelo atendimento que é feito por qualquer pessoa. Oh, e com detalhe, seja por telefone, seja uh, por meios digitais, os erros, as ignorâncias, a falta de respeito, a falta de interesse, a falta de conhecimento mais específico do produto, as características dos produtos, as vantagens, a localização dos produtos dentro do ponto de venda, ou o que, que pode e o que, que não pode fazer ao se comprar alguma coisa através de sistemas digitais, através de marketplace, de um omni-channels. É fundamental que a gente possa efetivamente continuar acreditando que as empresas vão aprender a corrigir os erros no atendimento. Então, vamos falar sobre isso, sobre as, os aspectos positivos que acontecem e os aspectos negativos que acontecem profundamente nas empresas. O atendimento ainda é uma coisa muito importante para os clientes. A decisão de compra do cliente Grande parte dela não depende necessariamente do dinheiro, não depende necessariamente de uma alta necessidade do produto ou nenhum desejo maravilhoso do produto. O desejo pode ser um desejo razoável, a necessidade pode ser, é uma coisa que poderia até ser adiada, mas um bom atendimento ajuda profundamente, pessoal, o cliente a entrar na sua loja e... Sentir-se tão bem, tão bem, é, tão bem aceito pelos vendedores, tão abraçado ali pelas pessoas, que ele acaba se entusiasmando e falando o seguinte, olha, falando com ele mesmo, eu vou, faço o seguinte, vou comprar de uma vez isso aqui. O vendedor me explicou tão bem essa questão, ah, é, esse produto não me parecia tão bacana quanto é, essa máquina... Eu não sabia que ela tinha tantos recursos quanto tem, esse celular ou esse relógio. Ou eu não sabia que essa camisa não precisava passar. Então, à medida que o cliente o, o, tem um atendimento de alto padrão, um atendimento envolvente, um atendimento agradável, por parte do vendedor, ele muda a sua opinião, ele muda de ideia e fica muito mais envolvido emocionalmente. O que dificulta muitas vezes dos clientes fecharem uma venda, eles falam, ah, isso não, está com o seguinte, o preço não está muito bom, eu volto depois. Ah, eu ainda vou decidir com a minha esposa, com o meu marido, com meus meninos e volto depois. Essa perda de vendas que acontece diariamente no mundo inteiro, aí em Boston, lá em Massachusetts, lá em, em, em, em Houston, ah, não, não, não adianta, ah, a perda de vendas, grande parte delas, eu vou dar um número para vocês aqui, ela é em função de falta de habilidade, falta de interesse, falta de competência mesmo, tá? você aqui mais duro nesse sentido, do pessoal de vendas. Eu estava ontem aqui na Drogaria Araújo, que é a maior drogaria do estado de Minas Gerais, uma das maiores do mundo, quando eu fui para a fila do caixa, fui atendido muito bem pela por uma atendente que já me atende sempre, então ela sempre já sabe o que que eu desejo, já sabe o jeito que eu gosto de comprar, isso é maravilhoso. Bom, mas aí vamos lá, o processo tem que ser completo, né? Aí o que, que eu fiz? Fui para a fila do caixa, então assim de maneira distraída fui andando para a fila, estou parado aguardando e ninguém me chama, não, ninguém fala e tô vendo tem as pessoas entrando do outro lado e indo pro caixa. Falei, peraí, o que, que aconteceu aqui? Aí, porque eles mudaram no chão aquelas marcas com, aqueles, com aquela fita amarela. Não sei se Estados Unidos tem isso, eu não via isso aí, não. É, amarela. Aí eu olhei e falei, ah, peraí, pá, mudou aqui o sistema de fila? Ah, mudou, agora tem que dar a volta por trás aqui dessas gôndolas. E aí é que você vai estar tá na fila realmente. Falei, mas aqui não era fila até ontem? Ah, mãe, mudou. Eu falei, mas vocês colocaram placa? Na, avisando, oh, a fila não é hoje mais aqui, ou a fila, uma, uma placa grande escrito fila, e vem aqui, vermelho, ou tem que haver uma comunicação. Bom, até aí tudo bem, pode ser um erro técnico, não é um erro ah, de. Uma, uma, tudo bem, uma falta de, de atenção da empresa. Bom, mas aí eu fiz essas perguntas para o vendedor, lá para o rapaz do caixa, ele. Aí, de maneira nenhuma, falou assim, oh, já que o senhor está aí perdido na dúvida, é o seguinte, eu te atendo aqui. Aí, ao invés de me atender, ele chamou o outro. Bom, eu falei, bom vou lá no gerente, eu sou chato, né? Aí eu fui no gerente. Gerente, por favor, vem cá, deixa eu te mostrar uma situação. E aí, um meio, meio cliente, meio consultor de marketing, eu falei, olha, essas marcas aqui no chão, os clientes não vão perceber. Principalmente pessoas acima de 50, ou pessoas que não estão nem aí para ficar olhando no chão, para ver aonde que é a fila. Pessoas que já compram aqui, que já são clientes, provavelmente elas vão entrar no, onde elas sempre entraram. O que é o correto? Eu tenho já, na último, no último programa, já falei sobre isso, tá? sobre o ponto de venda. A não ser que você tenha uma mudança, que tem que ser fundamental, e que você tem que avisar, então, até que o, o seu público acostume-se. Bom, até aí tudo bem. Quando eu vejo, vejo aquela gerente, aquela pessoinha, aquela mineirinha, né? sim uh, no, no, no bom sentido, né? de mineirinho, aquela coisinha assim, meio sem graça. Eu falei, o que aconteceu? Eu expliquei para ela do jeito que estou explicando para vocês. Ela falou, tudo bem, a fila é ali. Aí, ao invés de falar, olha, que isso, não tem tudo bem, o senhor deu aqui uma sugestão interessante, eu vou colocar ou não. Ela falou, ah, a marca é aqui no chão, a fila agora não é mais ali. E saiu. Então, eu já fiz uma reclamação, e eu sou chato, né? Acho que vocês também são bem exigentes. Lá na direção da empresa, falar: olha, peraí, mas cadê o atendimento desta loja? Eu sou um cliente que mais gasto nessa loja aqui, e a gente não tem um atendimento, não tem nem, nem o gerente. O gerente é completamente despreparado, tímido e não sabe o que está acontecendo. Eu já comentei também que o gerente bom é que ele tem uma visão 360 graus da loja ou do site, tá? Então ele tem que estar esperto, vendo o que está acontecendo. Pega alguém especial, atende o senhor aqui que ele está chateado com alguma coisa. Então isso aí já começa, é um exemplo, né pessoal, de atendimento, de falta de preparo de interesse no atendimento. Um gerente experiente faria o quê? Senhor, desculpe esse erro nosso aí, mesmo que não fosse erro, mesmo que fosse uma bobeira minha como cliente. Nós vamos procurar melhorar isso aqui, pode ter certeza. É o seguinte, como o senhor perdeu tempo aqui sem saber onde era a fila, eu te atendo. Eu venho aqui, por gentileza, nesse canto aqui do caixa, que eu vou fazer a, sua, a, sua, a, a, a cobrança do, do, do valor que o senhor está comprando. Então, quer dizer, isso é uma coisa tão simples, tão absurdamente simples, que o gerente não sabe fazer. Então, eu, term... eu finalizei essa conversa dizendo, olha, moça, gerente... Vocês têm dinheiro, a empresa é grande, eu sei que é uma das maiores empresas. Vocês deveriam investir um pouco mais no treinamento. De você, que é gerente, e de toda a sua equipe aí de, do Caixa. que o pessoal é completamente despreparado, mecanizado. O próximo, aquela coisa, o próximo. Agora, não, você não está na fila, não pode atender. Então, é uma coisa muito triste de você ver. Nós estamos em 2022, né? Ontem foi dia 2. Então, está na hora das empresas fazerem esse básico, estou dizendo de uma das maiores, da maior rede de farmácia de Minas, uma das maiores do Brasil. Já comentei aqui sobre o atendimento também nas lojas americanas, em que o pessoal, as americanas, aqui é uma loja brasileira, que o pessoal, quando você vai pedir uma informação, eles entram para algum tipo de corredor para fugir de você dentro da, da, do atendimento. Eu fui ao centro de Belo Horizonte ontem, aquele centro antigo, que muita gente aí que é brasileiro e que já conhece Belo Horizonte, ou algumas grandes cidades aqui, das capitais do interior, sabem que você tem aquele atendimento, que posso ajudar em alguma coisa? É até o contrário, né? eles até te incomodam. Então nós precisamos fazer um equilíbrio desse processo. Nós precisamos fazer com que as vendas ocorram de acordo com o perfil dos clientes. Então se você tem uma loja, se você tem um comércio, um restaurante, Dependendo do perfil, o atendimento tem que ser de um determinado, de uma determinada forma. E sempre, sempre, sempre, sempre valorizando profundamente os desejos e as necessidades dos clientes. Nunca os desejos e necessidades da empresa, do chefe, etc. Aquele, aquela história: é, eu estou ali pedindo uma comida. E uh, o gerente grita lá com, com, com o garçom, garçom, pega outro prato aqui que vai esfriar, ele me abandona e vai lá buscar o prato do outro cliente. Quer dizer, uma desordem, uma desorganização e o cliente, uh, e o vendedor, uh, abandona o cliente e fala, olha, bom, na dúvida eu vou atender ao meu chefe, que não vai me mandar embora. Esse tipo de postura chama-se falta de treinamento, falta de uma filosofia de relacionamento direto com o cliente, aquele relacionamento que deveria ser caloroso, de braços abertos, ele não é assim, ele não funciona bem. Gente, o maior vendedor de uma empresa é o próprio cliente. Isso nós temos que deixar muito claro para que todos os empresários possam trabalhar dessa forma. Então nós temos que atender bem. Por mais simples que seja o seu ponto de venda Por mais simples que seja o seu negócio Dependendo da localização uh, Que não pode talvez ser o melhor ponto de Boston né? Ou, das, ou da, da grande Boston da, da área metropolitana de Boston Sei lá, pontos mais simples Uma coisa é certa E uma coisa tem que ser igual a qualquer loja do mundo A Christian Dior Vou mostrar uma foto aqui para vocês daqui a pouco Uma coisa é certa o atendimento tem que ser de alto padrão o atendimento mediano perde clientes entre um preço mais caro um preço mais barato com atendimento caloroso muitos americanos e também alguns brasileiros muitos brasileiros também preferem pagar um pouco mais caro do que por exemplo pagar mais barato um atendimento frio aqui acontece muito isso no, no uber o uber e o 99, que é uma outra empresa. Se não me engano, é uma empresa que até foi comprada por uma empresa americana. Por que, que os clientes, muitas vezes, mesmo o Uber estando mais caro, as pessoas preferem o Uber do que o 99? Porque o 99 são carros mais velhos, motoristas mais turrões, uh, chateados, mais bravos, etc. E uma falta de controle de valores, de trajetos, então, as pessoas querem segurança, os clientes querem tranquilidade. E isso não tem acontecido em muitos pontos de vendas. Aconteceu na Zara, eu já comentei aqui e comento de novo. A Zara, que é uma empresa espanhola, e um colega meu me contou isso, já me deu permissão, vou contar de novo. Ele entrou na Zara, comprou um terno e uma camisa na faixa de R$ 2.000, e na hora que ele foi pagar... A pessoa entregou para ele o terno no cabide e falou, ok, muito obrigado. Ele falou, não, espera aí, você esqueceu de colocar na sacola. Ah, não, sacola aí é 60 centavos. Aí falou, não, que é isso, imagina, eu comprei um terno de 2 mil, vou sair ele carregando o terno pelo shopping fora com a camisa, todo mundo vendo que eu comprei uma camisa branca para usar com blazer, etc. Não, senhor, infelizmente, 60 centavos. O senhor paga vai sem a sacola. Então, quer dizer, uma coisa... Inacreditável, isso é inacreditável, que numa loja como a Zara, uma loja mundial, aconteça isso. Ah Rogério, mas como é que pode uma loja grande? É, isso acontece numa loja grande, isso pode acontecer em outras lojas, até no Walmart pode acontecer, porque são pessoas. Gente, o treinamento, a capacitação e uma coisa importante... O papel do gerente circulando o ponto de venda, o papel do gerente circulando ali as posições do telemarketing de vendas ou a, o pessoal de cobrança, seja qual for o tipo de contato direto que nossa equipe de vendas fizer, temos que ter, muitas vezes são jovens, são pessoas inexperientes, apesar de serem muitas vezes treinadas, porque tem empresa que cliente meu que eu falo, pô, mas você não tá treinando a empresa? Olha aqui, ele me mostra. Teve treinamento... Em janeiro, teve treinamento em fevereiro, em março, teve treinamento em julho, em novembro. Eu dei treinamento o tempo todo de vendas e de marketing para essa turma. Mas não adianta só o treinamento se não houver o, o, houver o envolvimento emocional do, do funcionário. O clima empresarial, a filosofia de vendas tem que ser totalmente voltada para a satisfação do cliente e as pessoas precisam entender que, que, o que são essas, quais são efetivamente é, esses valores, que valores os clientes estão buscando? Isso eu falo no treinamento. mas muitas vezes a gente deixa de falar e tem que falar, eu chamo a atenção dos consultores de marketing também, nesse sentido, pegar um tempo do treinamento ou alguns dias dependendo do, do tamanho do treinamento, pegar algum tempo desse treinamento, e falar, pedir alguém da empresa, o dono, o gerente, a pessoa mais influente da empresa, para falar sobre o amor à empresa, sobre fidelidade dos funcionários à empresa. Isso é determinante. O número de pessoas, que, de funcionários, que giram, que, que rodam, que entram e saem na área de vendas, ainda é muito grande, porque as pessoas não conseguem fazer um bom trabalho, não conseguem vender, ou pedem demissão ou são demitidas. O número muito grande disso aí, mais de 50% acontece, o giro de funcionários, na área de telemarketing. A área de telemarketing é uma das áreas que menos consegue fidelizar o funcionário. Agora, imagine esse funcionário que sabe que vai ficar pouco tempo ali se ele vai ter interesse em fidelizar o cliente. Isso é preocupante temos que trabalhar com muito carinho nesse sentido. Uma coisa que a gente sempre fala, e eu quero mostrar para vocês uma propaganda agora de Portugal, que mostra claramente essa necessidade. Quem, o melhor vendedor, quem mais vende para uma empresa é o próprio cliente, mas é claro, ele tem que acreditar na empresa, ele tem que ter fidelidade à empresa, ele tem que ser, um, no mínimo, um comprador, recorrente daquela empresa. Ele compra várias vezes naquela empresa. Ele precisa acreditar nos produtos da empresa e precisa acreditar na filosofia da empresa voltada para ele. Ele ele quem? Ele cliente. E ele passa a ser um advogado da empresa. Então, essa semana, eu coloquei nas minhas redes sociais esse comercial que eu quero colocar para vocês agora também. Vejam bem aí. Vou colocar para vocês aqui e depois vocês comentem comigo.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 É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais, com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor do tempo, no dia. Muito obrigada pela ajuda. Esse bem, gosta de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora? Ninguém nos vende como os nossos clientes. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que eu quis mostrar com essa propaganda? O que, que o autor maravilhoso dessa propaganda quis colocar? Aliás, eu gostei muito da produção, do formato, tudo. E, e circulou, e, foi, e bombou aqui na, na minha rede, porque é o seguinte, quer queira, quer não, a figura mais importante para as nossas vendas, para o sucesso da empresa, é a opinião do próprio cliente. O cliente, efetivamente... É a pessoa, é o vendedor mais importante. É o vendedor que deveria ser melhor remunerado por parte da empresa. Porque você imagina quantas pessoas, caso sejam apaixonadas, sejam loucas por comprar na sua empresa ou comprarem o seu produto. Vão falar isso para outras pessoas. Elas vão vender o seu produto. Ela está num restaurante e liga para uma moça, uma, um casal, sei lá, está num restaurante e, e liga para um outro casal e fala, olha, nós estamos aqui no restaurante X aqui em Boston, vem para cá, porque tá maravilhoso. A pizza hoje tá maravilhosa, o atendimento, o clima aqui, tá uma música linda aqui, se eu tô sabendo que você tá aqui perto, vem para cá que tá maravilhoso. Ou dois amigos conversando num bar sobre uma loja de ternos, então você vai comprar terno, você tá precisando de... Pô, rapaz, eu comprei terno semana passada numa loja em Boston, ali naquela esquina ali e eu fiquei impressionado com a qualidade do terno, mas o que mais me impressionou foi a ajuda que o vendedor me deu na escolha do, do, do tecido, do modelo, da cor e o preço também é muito interessante, aliás, não é muito baixo o preço. Mas vale a pena, porque a qualidade é excelente, etc, etc, etc. E vai jogando aquilo na cabeça do outro. O outro, no outro dia, vai lá e fica realmente apaixonado e confirma aquilo que o seu colega falou. E essa corrente, ela vai para frente. É uma corrente maravilhosa. E os próprios vendedores, os, os próprios clientes, são os vendedores. Então, muita gente acha isso é uma teoria. Não é teoria. Isso é a realidade da boa empresa, da empresa que tem uma filosofia de vendas voltada para o cliente, que está preocupada com o atendimento de alto padrão. Eu sou apaixonado com atendimento. Eu já deixei de comprar produtos assim super interessantes, com preços super interessantes e acredito que vocês todos também, por, por uma grosseria do profissional de vendas. Por não, não só a grosseria, mas uh, pelo desleixo, pela falta de atenção, pela falta de, de interesse em que haja efetivamente essa venda, por parte do próprio vendedor que te abandona, que olha para você, fala alguma coisa e olha para o lado. Quer dizer, ele não está centrado, ele não está concentrado naquela venda, ele está preocupado com outra coisa, com o horário do almoço. Então. Rogério, mas isso é muito é, tranquilo, isso aí já não acontece. Nossa, como acontece? E como acontece? Acontece nas grandes relojoarias mais sofisticadas do mundo e acontece no botequim aqui da esquina, que o cara vende uma cervejinha com um pastelzinho frito. Nós cometemos um erro em marketing e, todo, e todas as empresas, e muitas, grande parte das empresas, posso dizer que eu tenho analisado isso já há algum tempo, alguns anos, e vejo que há necessidade de maior capacitação, de maior envolvimento da equipe de vendas. Eu não consigo enxergar, e eu defendo isso aqui, já falei outras vezes, não consigo enxergar o profissional de vendas sem comissão. Gente, vamos comissionar o nosso pessoal de relacionamento com o cliente? A comissão, não é que os vendedores sejam pessoas efetivamente preocupadas somente em ganhar dinheiro, em vender e... Não, é porque além de tudo que nós preconizamos para os nossos vendedores, tem atenção, tem amor ao cliente, dê atenção plena ao cliente, etc. Eu também te remunero para cada cliente que você bem atender. O que é um cliente bem atendido? Não é certo que só aquele que vai no caixa e paga. Ah, fechei a venda, atendi bem. Não necessariamente, que ele pode nunca mais voltar. É aquele cliente que volta, eu só considero que uma venda foi fechada quando o cliente volta pela segunda vez. E só considero que uma venda teve grande sucesso quando o cliente fica efetivamente um cliente é, recorrente da empresa, que compra sempre. E o sucesso é pleno, o sucesso é total mesmo, quando o cliente vira um advogado da empresa. E mais ainda. Quando o cliente, pessoal, vira um defensor da empresa. Quem não quer ter uma empresa? Eu não preciso de muitos clientes. Essa que é a questão. Eu não preciso de muitos clientes. Eu preciso, nós precisamos... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu arrumar aqui a nossa câmera. Nosso cameraman. Então, eu preciso efetivamente de ter um número interessante de clientes. Eu preciso de um número muito bom de clientes na nossa empresa, na sua empresa, na minha empresa. Clientes que venham várias vezes, clientes que façam, façam compras de maneira recorrente, que façam compras de, de maneira constante. Claro que eu quero ampliar o meu portfólio de clientes. Eu quero aumentar a minha quantidade de clientes, os perfis dos clientes que compram na minha empresa. Mas... Eu prefiro ter um número menor de clientes super felizes com a, com a empresa, que sejam defensores da empresa, do que necessariamente clientes que entram e saem, como o pessoal acontece. Muitas As empresas de telefonia aqui no Brasil têm um defeito insuportável, principalmente quando se trata de lojas físicas, porque elas estão preocupadas em aumentar o número de clientes em aumentar o número de pratas de ouro que entra na, na, na, na botina. Só que eles esquecem que a botina é furada. Então o cliente entra por um lado e sai pelo outro. O cliente faz uma assinatura, muitos clientes fazem uma assinatura de um plano, que agora tem 5G, tem um preço especial. Depois o cliente é totalmente esquecido e ninguém da empresa faz contato com ele mais. Vem a próxima empresa e faz, um, faz ali um canto da sereia e ele vai embora. O cliente, quando ele é da sua empresa, é porque ele compra muitas vezes da sua empresa, é porque ele é um advogado da sua empresa e é porque ele é um defensor da sua empresa. E isso tudo depende, pessoal, isso tudo depende do atendimento. A ah, Rogério, e o produto? Eu considero um produto bom, de acordo com o perfil do público, eu considero pré-requisito. Se você não tem um produto bom... Se você não tem um serviço que resolva o problema, você está fora do mercado. A empresa está fora do mercado. Mas, bom, então nós temos que ter, por exemplo, eu dei o exemplo do Terno. Eu dei o exemplo, ah, vamos pegar um arroz, uma empresa que comida, alimentos. Uma empresa vende alimentos mais, é, mais básicos, sem nenhum tipo de, de, de especialização, sem nenhum tipo de nada integral, etc. Mas ela tem um público que atende. Se esse público precisa ou gosta de comprar esse tipo de produto, Venda para ele da melhor maneira possível. Se você tem um, uma pequena. Aqui no Brasil é muito comum, e, e ontem eu dei uma puxada de orelha num, num, num grupo aí. Falei: olha, é melhor vocês terem uma pastelaria que tem movimento de 6 da manhã às 10 da noite, que você tem uma grande uma loja, uma grande loja, que venda produtos caríssimos e que você não consegue é, atrair os seus clientes e manter esses clientes. O que, que é o marketing afinal? É atrair e manter clientes. Atrair clientes, qualquer um mantém. A questão é que eu preciso de manter esses clientes. Então vejam, quais são as vantagens de um bom atendimento? Mais vendas, maior giro de mercadorias, satisfação dos clientes, manutenção dos clientes, fixação desse, dos clientes, são coisas importantes. Outra coisa, que eu já comentei, aumenta a fidelização. Agora, quanto a sua empresa, quanto as nossas empresas estão dispostas a gastar ou a investir o tempo para preparar a equipe de vendas que sejam vitoriosas? Eu quero vibrar, eu quero vibrar com, com as empresas. Eu quero vibrar com empresa que eu vejo que a equipe de vendas dessa empresa é, seja uma equipe de vendas apaixonada pela empresa se ela é apaixonada pela empresa naturalmente ela vai ser apaixonada pelos seus pelos clientes que pelos clientes que eles atendem essa é uma questão determinante muitas empresas começaram pequenas poderosas mundialmente começaram começaram pequenas Vamos desligar aqui, porque tem algum telemarketing mal avisado, né, gente? Só um minutinho que nós vamos desligar aqui. Que a minha empresa... Deve ser minha empresa de telefonia, querendo me vender um plano. Um plano que eu já tenho. <risos> Deixa eu tentar desligar aqui. Isso, acho que desligou. Qualquer coisa, eu jogo o telefone pela janela. Bom, então, o que, que acontece? Nós precisamos fazer com que os nossos funcionários sejam apaixonados. Então, o que, que, como é que você consegue isso? Você consegue fazer isso através de um envolvimento, um clima empresarial, um clima de vendas, um clima da, da empresa maravilhoso. Que, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas queiram acordar na segunda-feira e saírem loucas para poder vender. Eu sou apaixonado pra, com, com vendas. Acho que vocês também devem ser. E principalmente quando a nossa, é a nossa empresa que está aumentando o número de vendas. O investimento, todo investimento feito para aumentar as vendas é válido, principalmente com a equipe de vendas. Nós precisamos ter um pessoal que faça efetivamente uh, um trabalho que seja modelo de vendas. Aí eu pergunto: será que o atendimento de vendas da sua empresa ele é um atendimento padrão? Ele é um atendimento.. É, modelo ele realmente a sua empresa tem o poder do atendimento o atendimento ele é uma questão de poder da empresa eu vejo empresas é, concorrentes uma do lado da outra em que principalmente restaurantes bares que uma do lado tá lotada e a outra vazia Pô, mas elas oferecem a mesmo, o mesmo tipo de comida e na verdade é, uma oferece atendimentos uma oferece alguma coisa que a outra não tem, que é gentileza, simpatia, empatia. A empatia é um negócio fundamental. É a pessoa que tiver que estar atendendo, que está atendendo, se colocar no lugar do cliente e procurar fazer tudo aquilo que ele vai imaginar que o cliente queira. Ele vai olhar nos olhos do cliente e vai falar, deixa eu entender o que esse cliente está procurando. Deixa eu entender que tipo de mesa... Que esse casal vai querer? Será que eles querem uma mesa perto do conjunto que está tendo a música ao vivo? Ou eles querem uma mesa mais no canto? Vai depender muito, no canto separadinho e tal, mais silencioso. Vai depender muito da leitura que meu vendedor, que é meu garçom, que eu considero vendedor, o pessoal do atendimento, a moça da recepção, vai fazer. Então nós precisamos ler os olhos, ler nos olhos do cliente. Nós precisamos ler a mente dos clientes, para que as coisas efetivamente possam ocorrer e a gente possa ter sucesso em vendas. Então, habilidades. Nós devemos, devemos trabalhar com pessoas que tenham habilidades em vendas. O erro que muita empresa comete, e eu quero comentar aqui, é que todo mundo que não dá certo em outro lugar, e eu não estou falando isso à toa não, tá? eu tenho visto muitos casos assim ainda em 2022. Eu estou falando isso desde que eu era comecei com marketing quando eu era menino. Então, a gente, nós temos que entender a, a, a, a necessidade dos clientes. Para isso, eu preciso de gente com habilidade. Mas eu, eu sempre eu vejo, o pessoal me pergunta, olha, a gente está com uma pessoa aqui que não está dando muito certo na contabilidade, que não está dando muito certo aqui na área, na área de, de, de, de, de, de finanças, etc. Dá para você fazer um teste com ele na área de vendas? Até, de vez em quando, alguns descobrem que são vendedores natos, que, claro, que precisam receber técnicas, mas muitas vezes colocam pessoas ruins mesmo. Pessoas que não têm habilidade, pessoas sem graça, pessoas que não têm empatia, pessoas que são tímidas, pessoas que têm problemas emocionais é, relacionais. E essas pessoas ficam ali dificultando prejudicando os resultados de vendas. Só que o gerente também muitas vezes não é preparado, eu estou bravo hoje né, com o pessoal de vendas, né? muitas vezes o gerente não é bem preparado, o que, que ele faz? Ele também não percebe que está acontecendo uma série de erros ali naquele, naquele ponto de venda, ou naquele site, ou naquele, naquela mesa de telemarketing. Isso é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção fica aí a dica para todos vocês né então nos Estados Unidos é, a rotatividade de pessoas na área de vendas é muito grande então é importante avaliar aí também o que que tá acontecendo que fatores estão fazendo com que pessoas é, saiam queiram sair ou tenham que ser retiradas do da área de vendas tão rapidamente o giro de. Eu não quero também, por outro lado, fazer igual algumas concessionárias de veículos em Belo Horizonte, algumas empresas do setor público, que o cara está lá há 30 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com aquela mentalidade mecanizada. Não, não é isso também. Mas eu preciso ter uma equipe de vendas que seja madura. Que haja um processo de amadurecimento na minha equipe e que eu tenha um grupo, pelo menos 75% 80% da minha equipe, seja uma equipe firme, uma equipe que já está acostumada a trabalhar, que está cada vez mais bem preparada para desenvolver o trabalho de vendas. Quando eu tenho um giro, quando a gente tem um giro muito grande, todos os dias você tem um vendedor novo atendendo mal um cliente. Porque ele não sabe, ele não tem preparo, ele não treinou ou se treinou, ele ainda não tem aquela experiência ali, aquela maldade de relacional positiva, né? Maldade, entre aspas, positiva, aquele comportamento positivo para poder atrair, para poder puxar o cliente, para poder abraçar, entre aspas, o cliente. Essas, esse giro de funcionários, ele prejudica demais, ele tira muito o poder das vendas. Então nós temos que trabalhar muito isso. Então se você tem uma empresa Trabalhe isso, observe, Faça o ped, peça o Recursos Humanos aí para fazer essa avaliação. Espera aí, qual, qual é o nosso grau de rotatividade de pessoal na área de vendas? Nas outras áreas importantes também, tá? Isso é importante também. Mas eu estou falando hoje especificamente na área de vendas. Uh, qual o nível de rotatividade em seis meses? Ah, eu tinha 100 funcionários, 25 saíram e vieram novos 25. Pô, isso é insuportável. Isso é insuportável, porque você vai ter no meio da sua equipe, pode ser um Walmart da vida, que eu sou apaixonado, pode ser um Carrefour, pode ser um, H, um, H, um, H, um H, H, H, HBR, é uma empresa de, de, de, que tem aí, é, Reb, né? Desculpe, é Reb. Ah, eu vou ter os mesmos erros acontecendo o ano inteiro, porque o ano inteiro eu vou ter funcionário novo cometendo as mesmas as mesmas coisas erradas, fazendo as mesmas coisas erradas que uh, outros faziam. Agora, se eu tenho uma equipe madura, uma equipe fixa, bacana, que eu treino e vou aperfeiçoando cada vez mais o treinamento delas, isso vai refletir diretamente na fidelização, na satisfação, na retenção e na fidelização dos clientes, pessoal. Essa é a questão. As empresas começam pequenas. As empresas só crescem não só pelo produto, mas pela forma com a qual elas lidam com seu público-alvo, elas lidam com seus clientes. Eu quero passar agora alguns slides de algumas marcas, e algumas aqui muito, todas super conhecidas, algumas marcas que souberam fazer um trabalho de vendas interessantes. Fica fácil falar dessas empresas grandes, mas em outros programas eu vou falar de outras empresas. Vejam bem. Deixa eu voltar aqui, que eu quero começar com a outra. Vejam esta empresa. Vejam essa empresa. A Gucci, ela começou assim. Não foi atendendo mal que ela virou esse monstro, não. Não foi atendendo mal. Então eu prefiro começar assim e à medida que eu tenho um produto, já comentei, de alto nível, um produto de boa qualidade que atenda aos clientes, mas o que mais realmente faz com que a empresa cresça é o relacionamento com o seu cliente, é o poder do atendimento, do relacionamento. Vamos ver outra empresa. A Dior, a Christian Dior, ela era assim no início, olha que coisa triste. Que coisa feia. Eu preciso, nós precisamos na empresa ir aumentando a nossa capacidade de relacionar. Você pode ter um nome bonitinho como esse, eu acho bonitinho, né? Dior, triste, eu acho bonitinho. Você tem uma loja feia, mas você tem um atendimento agradável. Você tem pessoas gente, Gente, a gentileza é uma coisa que tá faltando no mundo. Pô. Nós precisamos aumentar a gentileza. Dentro do ponto de venda, é um palco de gentileza, eu falei isso na semana passada e reforço aqui, nós precisamos de gentileza, gentileza, gentileza, gentileza, gentileza do caixa, não o que a gerente fez comigo no, na farmácia, eu comentei agora no, no início do programa, nós precisamos de gentileza, tudo que o cliente quiser, por mais bravo que ele seja, por mais absurdo, idiota que seja a, a pergunta dele ou o produto que ele está buscando, não é? eu vou fazer o seguinte, eu vou atendê-lo com gentileza. A minha equipe deve estar orientada, a sua também, deve estar orientada para atender os clientes com gentileza. Se, você, se, o, se o seu vendedor não, não deu tempo dele fazer o curso de vendas, de técnicas, de atendimento, uma coisa você pode pedir para ele, independente da circunstância, independente, pode ser o Hulk chegando e quebrando a vitrine, independente, ele vai ser gentil, ele jamais vai responder ao cliente, ah, se não gostou, então vai em outra loja, eu já vi, eu já recebi respostas assim, eu questionei o produto, questionei, questionei, falei, ah, se você não gostou, compra de outro, isso é a grosseria que pode existir no botequim, pode existir no estádio de futebol, mas não pode existir no seu ponto de venda, não pode existir no meu ponto de venda, não pode existir o ponto de venda da Dior. E temos mais um aqui que eu tinha mostrado, a Coca-Cola. Eu tenho que ter prazer em servir a Coca-Cola. Eu tenho que ter prazer em fazer uma propaganda da Coca-Cola. A, co a propaganda da Coca-Cola tem que demonstrar amor, carinho, etc. As propagandas de Natal da Coca-Cola são emocionantes. Por quê? Porque a filosofia é bom atendimento. E tem uma outra coisa que eu posso acrescentar aqui, que não tem nada a ver com marketing, mas na verdade tem sim, que é a logística de distribuição, né? A logística de distribuição da Coca-Cola, eu como professor de logística também, considero perfeita, né, gente? Considero perfeito. Tá? Alguém já viu faltar Coca-Cola aí em Boston? Então o que que acontece? Nós precisamos voltar, nós precisamos voltar a ter gentileza. Acho que está faltando gentileza nesse mundo. Tudo bem que no mundo não tem gentileza, mas no ponto de venda da sua empresa, da minha empresa, da nossa empresa, gentileza é o que determina quem somos. É. Gentileza que determina quem nós somos. Por isso que nós temos que. Não sabe nada? Não? Tudo bem, não sabe nada? Não tem problema. Você vai ser gentil. Ser gentil é a regra número um para qualquer vendedor, ser gentil, eu não sei nada, eu não sei de nada, gentil, eu já vi o pessoal de limpeza da loja sendo mais gentil do que o vendedor, o que é um absurdo, porque não é função dela ser gentil, mas é função também, tá? Mas em termos de prioridade, o vendedor não pode pisar nessa bola, o vendedor não pode ser essa figura que fala, ah, depois eu olho... Alguma coisa assim. Outro dia eu cheguei na loja e falei: que é? onde que é? Onde que são os produtos própolis? Aquele coisinha de mel que a gente toma e tal. Ela falou: é lá. Achei o meu braço aqui, ó. É lá. É lá. Aí eu fui lá, né? Falei: fui lá. Cheguei lá, não vi. Falei: lá. Aí eu perguntei para outro vendedor: vem cá, mas onde que é mesmo própolis, que tem uma maior concentração? falou: é ali. Falei: pô, mas é que eu vou ficar nessa loja aqui andando igual igual um, um, um boneco de de, de, de não é? igual um boneco daqueles lá de lado do, do, do, do, do aqueles de carnaval né que fica andando e tal não, não, não tem sentido então o que que acontece vocês viram o que aconteceu aí na na propaganda era cliente com cliente ah, onde você viu o produto tal, onde que fica, o que que acontece, etc. Faz o seguinte: leve o cliente até lá. Isso é gentileza. Não é que você. Claro que você não tem obrigação, não vou mostrar esse cliente onde está esse açúcar diferenciado aqui, não. Mas leva. Você tá... tem condições de levar? Você não está no caixa? Faça questão por gentileza. Queira me acompanhar até esse ponto de venda, esse, esse local, que eu vou te mostrar todas as os tipos de açúcares uh, disponíveis, todos os tipos de verduras que nós temos. Oh, tá vendo aqui? Nós temos todos os tipos de verduras. Fique à vontade. Qualquer coisa, eu estou lá, estou à disposição. Não, perfeitamente. O cliente vai comprar mais verdura do que ele compraria se estivesse sozinho. Então, por isso está sendo muito questionado, e alguns autores questionam, e eu também já estou bastante consciente disso, que o chamado autosserviço vai ter que mudar um pouco. O ser humano está carente de contato humano, de contato com outras pessoas. Então você, a sua estratégia pode ser a de alto serviço mas você não vai ficar livre de ter pessoas de alta capacidade, de alta competência para poder é, circular dentro das, do seu ponto de venda e, e mostrar. E mostrar um produto, você não vai ter assim, igual vendedor de uma loja de roupa, que vai te mostrar pano por pano, peça por peça, ou de sapato, tamanho por tamanho, não. Mas você pode ter uma pessoa circulando. Algumas empresas têm feito um negócio que eu sou apaixonado, que é colocar pessoas mais velhas, pessoas acima de 50, é, aposentados, etc., mas que são gentis, que são simpáticos, e eles circulam a loja. Então, quando ele vê um cliente meio perdido, olhando ali para a parte de iogurtes e tal, chega, o senhor está procurando algum iogurte, alguma coisa, está com alguma dúvida, eu vou. A, a cliente, a, a, desculpe, a atendente vai. Essa, essa pessoa mais velha, ela não vai atender a todo mundo, mas alguns casos que ela entender que o cliente pode ficar insatisfeito por não estar achando um produto, ou pode estar na dúvida, ela vai estar ali para circular. Não é que ela possa ajudar, que também já ficou muito. Muito. Tá, já está já com a imagem muito quebrada, né? Mas esse tipo de público tem funcionado muito em algum tipo de ponto de venda aqui no Brasil, e nos Estados Unidos eu sei que funciona isso muito bem também. Então é interessante trabalhar com isso aí. tá Eu quero dar uma pausa aqui para vocês verem é, um tipo de... Uma, uma mocinha brasileira, que é a Gabi Mease que ela comenta... uma Fugindo um pouquinho do assunto, só para vocês descansarem desse, desse tema, mostrando aqui a, uma estratégia de guerra, de, de comunicação... É entre o Burger King e a. É, e o McDonald's. Veja aí. De 30 metros provocando Burger King Próximo Burger King é 258 quilômetros Claramente ostentando que tem muito mais franquias E nela tinha todas as coordenadas para chegar até lá Só que você acha mesmo que o Burger King ia deixar barato? A propaganda que ele fez é genial O motorista passa, olha a placa gigantesca e para no McDonald's Chegando lá, ele pede um café grande porque diz que tem uma longa viagem pela frente. Daí ele pega o um café e viaja 258 quilômetros só para comer Burger King e a propaganda finaliza com a frase, Obrigada McDonald's por estar em todos os lugares. Bem, uma coisa que, vocês, que eu nunca comentei aqui é que eu sou apaixonado por marketing de guerra né, além de vendas, a questão da estratégia de concorrência entre as empresas é uma coisa que me agrada profundamente e, de vez em quando, eu vou colocar para vocês aqui alguns comerciais e vou contar também alguns cases, alguns storytellings, né? Uh, sobre guerra entre empresas, porque a guerra entre as empresas, ela, elas funcionam muito bem para melhoria da qualidade da proposta das empresas. Se uma empresa atende bem, a outra vai ter que fazer um esforço tão grande para poder aprender a atender bem. E tem uma coisa, né? Porque atender bem, vender bem, ter vendedores profissionais e preparados, não é uma coisa que você... Não é, não é igual um produto que o outro vende e você passa a vender. Não é um tipo de uma, uma empresa que tem um parquinho para crianças é, e a outra que não tinha passa a ter. Aí tudo bem, é só você copiar, é só você pagar, é só você comprar. Mas a simpatia, a gentileza e o modo bem específico de atender, isso não dá para copiar. Então cada empresa tem que ter sua própria personalidade. Como muitos restaurantes em Boston têm sua própria personalidade, não adianta outros tentarem copiar. Eles vão ter que criar sua própria personalidade, eles vão ter que criar um diferencial, seja qual for, muitas vezes outro, outro tipo de diferencial, porque a empresa que elas querem, que eles querem vencer, que eles querem superar, muitas vezes não tem como copiar aquilo que ela faz. Então é importante, e a gente tem que reconhecer também, falando um pouquinho ainda de, de marketing de guerra, que a gente chama, né, de, o professor é, é, Alrias, que tem um livro né, de marketing de guerra, de muitos anos já, ele comenta né, que muitas vezes a, as guerras têm degraus. né Você não vai querer, é, de repente concorrer com a Coca-Cola, concorrer com a Walmart, mas você tem que concorrer com as empresas que estão no nível da, da sua empresa. Num segundo momento, sendo você o líder daquele nível, você vai procurar subir mais um degrau na sua escada. A mesma coisa acontece com atendimento, tá, gente? Por isso que eu insisto tanto, tanto, tanto com atendimento, atendimento de alto padrão. A melhor forma da sua empresa crescer é com atendimento. Não é com espaço bacana, não é com um ponto de venda maravilhoso na es principal esquina de Boston, não é, também é, mas não é só isso, mas nem principalmente isso, principalmente é o atendimento, é o atendimento que você dá, Multicanal, omnichannel, os vendedores, prepare para sua equipe de vendas todos os tipos de atendimento que ele puder é, fazer para o seu cliente, então, o cliente vai falar, olha, eu prefiro te ligar, eu prefiro te mandar um WhatsApp, eu prefiro te mandar um e-mail, eu prefiro te mandar um Instagram, eu prefiro uma que você me ligue, eu prefiro te ligar. Todas essas formas precisam, devem estar disponíveis para a sua equipe de vendas. Porque os clientes podem, não só podem, como devem, como fiquem, que devem ficar à vontade para escolher a forma de relacionamento. Ele começa no atendimento pessoal na loja do shopping em Boston, e termina recebendo um telefonema, e termina recebendo o produto em casa. Isso todo mundo já sabe. Então, o sistema Omnichannel, ele está, diferente do que muita gente pensava, ele está totalmente amarrado com o sistema de atendimento pessoal. Então, prestem atenção, vamos avaliar, vamos dar muita atenção ao sistema de atendimento pessoal associado a outros canais, a outros meios de, de atendimento e de relacionamento com os clientes. Isso é uma questão fundamental. Então, é preciso ter metas de vendas. Para ter sucesso com vendas, para ter sucesso com atendimento, é preciso avaliar o seguinte, ah, quanto essa gentileza está gerando de retorno para a empresa. Eu, com a minha pouca experiência aí desses anos, ah, posso dizer que que relacionamento, posso dizer que gentileza, eu posso dizer que olhos nos olhos fazem girar mercadorias. Em marketing, marketing não é necessariamente uma igreja. O marketing, ele é uma empresa. Ele é o marketing de uma empresa. Ele quer girar mercadorias. Mas o professor Peter Drucker é muito enfático quando ele falou no seu livro que... O, o cliente é que determina o jeito da empresa ser. Ah, ele que, que, que faz com que a empresa seja de um jeito A ou de um jeito B. Não existe marketing sem investimento, não existe marketing sem gentileza no atendimento. É fundamental que nós tenhamos essa capacidade, esse poder de entender isso aí e repassar isso para nossas empresas. A sua empresa, a minha empresa, as nossas empresas vão ter tanto sucesso quanto for o, o alto nível, o alto padrão, a alta capacidade, o poder superior de atendimento, o alto padrão de atendimento. Aí fica aquela pergunta, como está o poder de atendimento da sua empresa? Está tranquilo? Ele realmente está superior aos concorrentes? Ou nós estamos deixando passar uma coisa que deveria ser fundamental? que é o alto poder na qualidade do atendimento. Se vocês quiserem, podem me enviar Instagram, e-mail, WhatsApp, por voz, ou seja, da forma que vocês podem me ligar, para a gente falar um pouquinho mais sobre atendimento. É uma outra área do marketing pela qual eu sou muito apaixonado e tenho o maior prazer. Eu tenho 1.600 artigos publicados sobre atendimento, sobre marketing. Vocês podem acessar também aí pelo YouTube. Né? Vocês podem acessar aí pelo, pelo Google, né? Rogério Tobias, artigos do jornal Estado de Minas. Vocês vão ver uma série de, de, de, de dicas que podem ser fundamentais. Eu sugiro que vocês, toda segunda-feira, peguem um dos artigos meus e leiam para o pessoal da sua equipe antes deles saírem para trabalhar, para que eles saiam já com uma mensagem bacana, positiva na cabeça deles. Combinado, pessoal? Vamos encerrando por aqui o programa Falando de Marketing com o professor Rogério Tobias, direto para você aí em Boston, aqui para o Brasil também, para todos os estados americanos, para qualquer pessoa que entrar aí na rede Negócio Fechado. Eu vou estar hoje ainda no programa do Freely, amanhã, amanhã de manhã, uh, amanhã à tarde agora, o programa do Freely agora está sendo às, às 17 horas aqui do Brasil, 16 horas aí de, de Boston. Vou estar falando de algumas questões importantes do, do marketing também. Estamos juntos aí. Até quarta-feira que vem. Vamos falar um pouquinho, de, um pouquinho mais de marketing. Chame seus amigos, chame seus colegas. Vamos conversar um pouco mais sobre marketing. Combinado, pessoal? Hasta la vista, hasta pronto. Até semana que vem. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.